O cara foi na muretinha. não tem a tela e enfiou a perna entre a muretinha e a tela, certo? Ele foi buscar a bola lá atrás. Aí ele que a pintura foi lá. Esse cara foi lá, pegou a bola e colocou cara. Ele O tendãozinho aqui, você Aqui foi pro brejo. Ficou roxinho. Foi pro brejo? Porque, porque, porque... estourou um estou um de sangue só. E pra... E, pra... E, pra que... esqueci, e pra que você vai embora. Aí você vai que você ah. vai Aí você vai é não. Ah, ah, que... Que... Tava tava doente, não, acho que não... é por causa Tava doendo Não, Vou pegar um remédio. Para parar de nada. Nada? Não, falam, Não, ali, um anti é é é é é Não, não é eu peguei. É. É. Eu Foi um bando engraçado, isso Aí ela foi jogar tênis. Porra, cara. mim tem que trazer o É. Que aconteceu? o plantão é assim, que era o pantão mudar? Ajudando Uma pessoa o que não a não a Eu não, não ajudar então, peito é ah, nossa Olha o bolo, velho é é Olha a bolo chegando Nossa, isso. olha, olha agora agora o bolo Ai, meu Deus, o vai derrubar Ai, Vira aqui, vira aqui Ai Tá queimando, tá queimando Nossa, pô é Parece que, que lá você não deixou comprar.